É a Copa! Começou a Copa do Mundo, galera! O bicho tá pegando! Cada jogo é uma loucura! Emoção à flor da pele! Quer saber as curiosidades do principal torneio de futebol do planeta? Então, segura a onda aí e vem comigo, porque o vídeo de hoje tá empolgante demais! Fala, meu povo, minha pova, eu sou o Sam e você está no Canal Total. Chuta pra cá esse teu sorrisão bonito e assim, já sabe, né? Missão cumprida! Bola na área! Partiu o vídeo! Ai, meu Deus, é meu Deus, é meu Deus! Quem mais aí tá aflito com o coração na boca contando os minutos pros Jogos do Brasil? Qual o tamanho da tua empolgação para essa Copa das Arábias? Ainda que o Brasil não encha tantos olhos pra conquista, mas, tem que acreditar, né? Ah, que foi? Tô diferente? É, talvez um pouquinho. Mas é porque é Copa. Vamos comemorar, caramba! O que mais me irrita nessa Copa é saber que vai ser esse indivíduo aí mais 10. Bem, se trouxer o carneco, tá de boa. Adoraria que pudesse calar minha boca e demonstrar que eu tô errado. Mas, sei não, hein? Então, sem lenga-lenga, vamos pro vídeo de hoje porque vamos falar de... Copa do Mundo, curiosidades. A Copa do Mundo é o torneio onde todo jogador de futebol sonha em participar. E vem recheada de curiosidades. Então vamos ver alguma delas aqui. Gente, não reparem, minha voz tá horrível, tô resfriadaço, mas bola pra frente. A gente vai fazer um VaptVupt do Hexa. Pra quem ainda não conhece a sessão Vupt, são aquelas cinco coisinhas inúteis que você não sabe, mas se souber não vai fazer Nenhuma diferença. E por que do hexa? Pô, precisa explicar? Fala sério. Então vamos para a matemática. Hexa são seis vezes. O Vapt-Vupt são cinco coisas. Seis vezes cinco, trinta. Trinta curiosidades da Copa do Mundo, pois. Ha, <risos> tá louco? Trinta? Vídeo não vai acabar nunca. Vou sair falando aqui e quando der na telha, eu paro. Partiu? 1930, onde tudo começa. Com um formato totalmente diferente do que é hoje, a primeira Copa do Mundo foi realizada no Uruguai, tendo o um anfitrião como campeão. 1938, primeira Copa transmitida. A terceira Copa teve repercussão radiofônica, já que foi a primeira a ser transmitida por rádio. Ah, quem ganhou essa? Itália. 1970, as cores do tri. A Copa desse ano foi o primeiro evento esportivo a ser transmitido ao vivo e a cores pela televisão brasileira. Por causa disso, teve correria as lojas de eletrodomésticos que venderam milhares de TVs meses antes da Copa. Nessa mesma Copa, o nosso rei do futebol foi o primeiro e único jogador a ganhar três Copas do mundo, além de fazer o Brasil levar definitivamente a taça Jules Rimet. A Alemanha é o país que mais disputou finais de Copa do Mundo, Oito no total, perdendo a metade. Uma delas, aliás, pra quem? Ha! Chupa, 7 a 1. Um. Dane-se, não era a final. Seguido do Brasil, que tem sete finais. Todo mundo sabe quantas ganhamos, né? E as que perdemos também. O técnico da seleção argentina campeã em 86, amaldiçoou os irmãos. Já que não fez uma peregrinação prometida. E desde então, nunca mais venceu nenhuma <risos> Copa. Só aquela maldita Copa América dos Infernos, ano passado. Mas já fiz um vídeo desbocado sobre isso. Inclusive, se vocês não viram, pode ir lá ver depois. A partir da Copa de 2038, a taça vai mudar. E ainda não se sabe como vai ser. Miroslav Klose é o maior artilheiro de todas as Copas, com 16 gols. Seguido do nosso Ronaldo Fofômeno, com 15 gols. Maiores goleadas das Copas, anota aí. Hungria 10, El Salvador 1, na Espanha 82. Hungria 9, Coreia do Sul 0, na Suíça 54. Iugoslávia 9, Zaire 0, na Alemanha 74. Suécia 8 Cuba 0, na França de 38. Hã? Ah, sim, o 7 a 1 também está na lista. A cobertura da Copa do Mundo tornou-se tão popular que ultrapassou a das Olimpíadas para se tornar o evento esportivo mais visto de todos os tempos. Um troféu de ouro maciço da Copa do Mundo pesaria cerca de 70 quilos, tornando-o pesado demais para ser levantado. Imagina o que aconteceria com o Cafu naquela mesa. A Copa do Mundo de 2022 do Catar será a mais cara da história. Sim, conseguiram superar o Brasil. Diversos especialistas e relatórios calculam que os gastos ultrapassarão os 200 bilhões. Isso mesmo, bilhões de dólares. Mais do que todas as outras copas juntas. Só a cerveja vai custar a malatela de 73 reais o copo, o equivalente a 14 dólares. Pelo menos você pode levar o copo para casa, né? O copo, a cadeira e o que for. Ah, e só se pode beber nas fanfests e alguns lugares específicos para isso. E nada de beber durante os jogos, tá? Isso porque a venda de cerveja para 40 minutos do apito inicial e só uma hora depois do final do jogo. Ou seja, vai ter que beber água. Por causa que o meu negócio é só beber água. Nossa, quantas já levamos? 13! Opa, então já pode parar. Entendedores entenderão. 13-13. <risos> Aí sim. Então, simbora, simbora pra recomendação do dia. Eu moro no 13 terceiro andar. A recomendação do dia é bem simples. Relaxa. Maracujina, chá de camomila, cidreira, yoga, acupuntura, oh. rivotril. Seja lá o que for, tranquilos, meu povo e minha pova. Calma aí. Copa do Mundo é tensão total, mas vamos tentar desfrutar também, né? Afinal de contas, é um esporte. Um esporte que pode te matar, mas é um esporte. Queremos ver bola na rede, jogar nas mágicas, soltar o grito de gol e que ganhe o melhor. Menos a Argentina. Brincadeira, hermanos, es broma. Ou não? E aí? Gostou? Não gostou? Comenta aí. Deixa teu like se você também adora Copa do Mundo. Diz aí a Copa que você mais vibrou, a que você não quer nem lembrar. Ou aquela que você não vai esquecer nunca.